Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu estou como coordenador de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e FSP Campus Capivari. Este simpático campus que você vê nas duas imagens aqui ao lado. Estou aqui então para te dar boas-vindas, é, te dar parabéns e dizer que vocês agora fazem parte do Campus Capivari junto com a gente vou trazer aqui algumas informações que podem ajudar durante o percurso que vocês vão trilhar nesses cursos, certo? Então, antes de mais nada, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aos cursos de extensão do primeiro semestre letivo de 2022 no Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari. A primeira informação que eu trago aqui para vocês é que está presente, né, nos editais dos quais vocês fizeram parte para ingressar aqui no campus Capivari, são as informações dos cursos que a gente tem disponível para esse primeiro semestre, né? Antes de ir ali para os slides, é, eu vou usar minha colinha aqui para trazer o número de vagas e o número de candidatos inscritos para os cursos que a gente teve agora em 2022. A gente teve 485 vagas ofertadas para esse primeiro semestre e a gente teve 695 inscrições então preste atenção porque mais de 200 pessoas se inscreveram e ficaram fora de, das, da, dessa oportunidade então se sintam é, prestigiados e mais do que isso, façam valer a pena né? não, não desperdicem essa oportunidade de ter educação gratuita e de qualidade, porque muita gente gostaria de estar aqui no lugar de vocês, certo? Então vamos lá, vou listar aqui, conforme o edital, os editais, os cursos que a gente teve disponível e já vou pedir para vocês atentarem as datas, tá? A gente tem, por exemplo, é, duas turmas da, do curso Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. As pessoas já puderam se inscrever para as duas turmas. Mas prestem atenção, vocês devem ter visto isso durante o edital, na hora que fizeram a inscrição, que uma turma, a turma B, só começa depois que a turma A já terminou. Não é sempre assim, mas nesse caso é, é assim que foi disponibilizado, certo? Então, quem se inscreveu para a turma B, notem que a data de início do curso, conforme o edital, é no dia 9 do 5. Eu vou falar mais à tarde, vou trazer sobre um comunicado que a gente lançou agora há pouco, sobre o adiamento de todos os cursos que estão marcados para o dia 7, a gente precisou adiar em dois dias, porque o processo de matrícula dos, dos alunos, dos novos alunos, demorou um pouquinho mais do que a gente previu, e, então a gente teve que adiar por dois dias, tá? Mas então sempre que vocês lerem aqui dia 7 do 3, é, a gente está falando, na verdade, dia 9 do 3, porque a gente precisou adiar em dois dias, tá? É, então, duas turmas de boas, boas práticas em manipulação de alimentos, é, uma turma de contabilidade básica, uma turma de desenvolvedor Android básico, uma turma de desenvolvedor Android, uma turma de espanhol intermediário, uma turma de fotografia digital. É, só voltar aqui um minutinho. É, foram a gente ofertou inicialmente uma turma de fotografia digital é, mas a quantidade de inscritos para esse curso especificamente é, deixou que a gente fizesse e a disponibilidade do nosso professor também deixou que a gente ofertasse então duas turmas tá então praticamente todo mundo que se inscreveu para fotografia digital conseguiu ser contemplado certo então a gente tem além daqueles cursos do primeiro slide a gente tem aqui Fundamentos em Administração, Gênero e Diversidade no Ambiente Escolar, é, Gestão de Custos Empresariais e Formação de Preço, Básico em Gestão Financeira Pessoal, Turma A e Turma B. Este curso, na verdade, a gente acabou é, juntando e fazendo uma turma só, certo? É, introdução à Administração Estratégica, a administração estratégica e Introdução à Economia Solidária. Este último curso, peço que vocês notem que ele inicia-se no dia 21 do 3. Então, a gente tem um pouquinho mais de, de tempo aqui disponível, certo? Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui, justamente, o comunicado que foi liberado agora há pouco está no nosso site, para quem quiser consultar, mas a informação principal é essa. Os cursos que tinham início previsto para o dia 7 do 3, precisaram ser adiado em dois dias. Então, os cursos do Edital 015 e do Edital 019 vão iniciar efetivamente no dia 3, é, 9 do 3, certo? Dois dias aí que a gente precisou adiar, porque é, a gente não deu conta de, de fazer as matrículas dentro do, do prazo previsto, é, muitas matrículas, e é um processo manual, a gente tem que ainda... É, pegar as informações daquele formulário que vocês preencheram e trazer para o nosso sistema manualmente é, é, é, um, é um processo bem, bem, bem trabalhoso tá e por isso a gente acabou adiando dois dias aí certo? além desse comunicado é, vou mostrar aqui para vocês talvez alguém que esteja vendo esse vídeo não tem certeza se foi é, contemplado ou não com a vaga então, eu vou mostrar para vocês o nosso site e como vocês procuram no nosso site pelo resultado final do, do, do processo seletivo para ver se seu nome foi contemplado ou não, certo? Só um minutinho que eu vou sair desta apresentação de slide para ir lá para a nossa página. Esta é a página inicial do nosso site do Instituto Federal. Eu vou tirar um pouquinho aqui o logo da tela e a minha carinha da tela para que vocês possam ver o, o site em tela cheia, certo? Esse é o nosso site. Aqui ó, tem a informação do comunicado que eu acabei de falar para vocês, de que as, as datas foram alteradas. E se a gente procurar aqui no canto de busca por extensão, a sigla de extensão é CEX, né? Sex a gente vai ter todas as informações, todas as notícias que já foram publicadas é, pela coordenadoria de extensão. Então, tem aqui o comunicado, o resultado de vagas remanescentes de curso de extensão. Então, eu vou pegar aqui ó, o resultado final do curso de extensão. Esse aqui é o resultado final do edital 015, certo? Então, eu vou aqui, ó, resultado final do edital 015, tem algumas informações, é sempre bacana ler antes de, de abrir, né? Mas vocês leem aí para não estender muito o vídeo, eu vou só abrir. E aqui a gente tem, por exemplo, no curso Boas Práticas de Manipulação, vou dar um zoom. De manipulação de alimentos. A aluna Cláudia, por exemplo, que tem o CPF com início 332 e o e-mail com a gente não está o e-mail completo aqui, tá? Tem um espacinho aqui porque tem mais informações em todo mundo. A gente não divulga as informações completas, mas a pessoa, a Cláudia, por exemplo, consegue se identificar aqui, certo? E aqui tem informação: é... inscrição deferida, matriculado, certo? E aqui a gente tem para todo mundo esta informação. É... Alguns casos diferenciados. Por exemplo, neste caso, inscrição deferida, lista de espera, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que é, a gente tem os alunos que foram matriculados, mas se eles desistirem, evadirem do curso, a gente pode chamar até um certo momento, geralmente é, não passa de 20% da carga horária do, do curso, né? A gente pode chamar é, esses alunos de lista de espera, para entrar no lugar daqueles alunos que é, evadiram do curso ou que informaram que, que desistiram, certo? Então, é, quem estiver em lista de espera pode ainda ser chamado tá? até, até o final. Quem mais? Qual outra informação diferente que tem aqui? Matriculado, lista de espera. Inscrição indeferida não atende ao pré-requisito do curso, quer dizer... Este candidato é, não atendia a um dos itens que o edital é, pedia que, que, que, que fosse necessário para ser matriculado. E tem um outro item aqui que eu quero mostrar para vocês, é, que é o indeferido. Cadê o, o indeferido? Não, o impedido. Eu vou colocar aqui para pesquisar. Se a gente dá um Ctrl F, tá? Se a gente quiser colocar o nome de você, se você quiser Ctrl F colocar o nome de vocês, você também consegue procurar. Mas eu vou colocar aqui a informação que eu estou procurando, que é impedido. aqui, por exemplo. É, este candidato aqui está impedido de participar deste curso, conforme o item 10 do edital. O item 10 do edital diz que se um candidato participou de um processo seletivo anterior, mas ele é, evadiu, não, não, não completou o curso e também não nos avisou que ia deixar de participar do curso, ele fica impedido de participar dos próximos editais por um prazo de, não me lembro se 12 ou 24 meses, mas por um certo prazo. Então, esta pessoa ficou impedida porque, numa oferta anterior, ela foi contemplada, mas não participou do curso até o final então a dica é a seguinte aqui se você foi contemplado agora recebeu as informações é, recebeu o nosso e-mail com com a matrícula é, mas não vai poder participar nos avise que você não vai poder participar depois eu coloco o nosso e-mail aqui para vocês porque daí a gente cancela a sua matrícula e daí você não vai ficar impedido de participar dos próximos cursos tá? senão você vai ficar impedido por um prazo. E não foi só esse candidato aqui que está impedido, depois vocês podem dar uma olhada, tem alguns candidatos impedidos, certo? Então, tranquilo, né? Para a gente ver aonde está as informações, se eu fui contemplado com a matrícula ou não, é só entrar no site do Instituto Federal Campus Capivari, que é o site cpv.ifsp.edu.br, procurar aqui no campo de busca por extensão, CEX, tá vendo? Que todas as nossas matérias que começam, que são referentes à extensão, tem CEX no começo. Certo? E daí você vai procurar por. É, já vai filtrar por sex, né? E você procura pelo resultado do, do edital que vocês querem. Certo? Essa era a dica que eu queria dar sobre é, como. Oh, apertei o botão errado. Sobre como é saber se eu estou contemplado ou não estou contemplado é, com, com uma vaga no, neste edital. Correto? Outra informação. A gente, então, está no processo de matrícula dos alunos. A gente vai pegar todos os seus dados, colocar no nosso sistema e é um processo manual, como eu já expliquei, demorado e por isso a gente atrasou um pouquinho. Mas logo que vocês são matriculados no nosso sistema, vocês recebem um e-mail automático do nosso sistema que chama Swap, tá? Eu vou mostrar aqui qual é esse e-mail e depois eu vou te dar a informação que na verdade a gente recebe, é, vocês podem receber dois e-mails, um é o automático de matrícula, esses vocês precisam dar atenção e um outro que vocês devem desconsiderar, certo? Eu vou mostrar então qual que é, qual o que vocês têm que dar atenção, certo? O que vocês têm que dar atenção, eu fiz um, um cadastro é, fake para mim e é nesse, perdão, é neste e-mail aqui. Ó, vocês vão receber um, um e-mail assim, ó, swap, que é o nome do nosso sistema, matrícula no curso CPV, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Neste caso aqui, a matrícula, fiquem tranquilos, é um, é um e-mail que eu não uso, é um cadastro que eu fiz rapidamente e que eu vou... É, desativar assim que, que eu terminar o vídeo, tá? Então, vocês vão receber esse e-mail. Swap, matrícula no curso CPV, neste caso, fotografia digital. É, Prezado aluno, você foi, é, foi realizada a sua matrícula institucional no IFSP. Para definição da sua senha de acesso aos sistemas institucionais, por favor, acesse o link abaixo. Eu vou fazer com vocês o processo todo, tá? Para para que não resta, resta em dúvida para vocês. Mas o que é importante a gente perceber? Aqui tem os dados da nossa matrícula. Este número aqui, este número do pontuário, começa com CV, e depois tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, 7 algarismos, é, é o número pelo qual vocês vão ser identificados aqui dentro do Instituto Federal, certo? Esse é o, em algumas instituições, é o RA, aqui no nosso caso é o Prontuário de Matrícula, certo? Então vamos lá, como eu devo proceder para acessar os sistemas? É, a gente tem dois sistemas, este primeiro sistema que a gente vai acessar é o SWAP, que é o nosso sistema de informações, é o nosso sistema onde vocês vão poder acompanhar suas notas, onde vocês vão poder... É, tirar um, um atestado de matrícula, por exemplo se precisarem comprovar em algum lugar que vocês estão frequentando o curso certo? é dentro desse sistema então o swap é o sistema de informações e depois a gente tem o sistema de, de aula nossa sala de aula é, virtual, né? ambiente virtual de aprendizagem o nosso AVA, que é o Moodle eu vou mostrar também para vocês é, como ele funciona correto? então vamos lá vou clicar aqui para eu colocar a minha senha no Swap, tá? Vamos ver. Essa é a telinha inicial do Swap. Eu vou apagar minha carinha aqui para vocês verem a tela em tela cheia. Certo? É isso aqui que vocês vão ver. Ó. Matrícula. Lembra que eu falei que vocês tinham que lembrar qual era a matrícula? Então, vou ter que pegar ela aqui. Copiar. Vocês podem fazer... Lembrar dela, não está no papelzinho trazer também, tá? Então eu vou trazer a minha matrícula. Tipo de documento: CPF. Aqui no CPF eu vou colocar o CPF que eu inventei para esse candidato, certo? Aqui, ó, não marquem usuário externo, certo? Não marquem usuário externo. Vocês agora não são usuários mais externos ao Instituto Federal. Vocês são alunos do Instituto Federal. Então, vocês estão dentro do Instituto, são usuários internos. Vocês não devem marcar este campo. Marquem só. Não sou robô. E enviar. Ele vai apresentar a seguinte informação. Vou ocultar aqui esse menu. Foi enviado um e-mail ele não mostra o seu e-mail todo com as instruções para realizar a mudança de senha eu vou lá no meu e-mail novamente caixa de entrada pode demorar um pouquinho mas daqui a pouco ele já chega deixa eu só atualizar pronto, ele atualizou e chegou aqui o novo e-mail do swap solicitação de mudança de senha vou abrir esse e-mail Vamos lá, ele está carregando. Às vezes, esses e-mails podem não chegar aqui na sua caixa de entrada principal, tá? Então, procurem também na caixa de, de spam, certo? Aquelas, essas informações podem estar na caixa de spam, certo? E podem também estar na caixa de propagandas. Mas esse e-mail é enviado para vocês sempre, tá? automaticamente pelo swap, Solicitação de mudança de senha, o usuário para realizar a mudança de senha referente às suas credenciais. Por favor, acesse o endereço abaixo. É só clicar nesse link azulzinho. Efetuar mudança de senha. Aí você vai ter que criar a sua senha. Aqui tem algumas informações importantes que a gente tem que levar em conta é, para que a nossa senha seja uma senha que o, que o sistema aceite, certo? Então tá aqui, ó. o nome do meu usuário é aquele prontuário que eu mostrei para vocês no primeiro e-mail que que eu preenchi naquela primeira página do swap. A senha deve obedecer as seguintes regras, não conter a matrícula ou partes significativas do no nome. Então eu não posso usar esses números e não posso usar o meu nome completo, certo? Nem partes significativas dele. Ter pelo menos... Oito caracteres de comprimento, ou seja, tem que ter oito letras ou números. Não conter aspas ou espaço, não pode aspas nem espaço. Conter três das quatro categorias a seguir. Então, pelo menos três dessas quatro categorias. Tem que ter maiúscula, ou ter minúscula, e ou ter números e ou ter símbolos. certo? Eu vou criar aqui uma senha. É... Uma senha... Fácil para eu lembrar. Pronto. Vou confirmar ela aqui. A mesma senha que eu coloquei lá em cima, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Lembrem com essa senha, vocês vão precisar dela. Vou clicar aqui em não sou um robô e vou enviar a minha senha. A senha que eu criei obedeceu os parâmetros necessários, então ele me deixou participar, certo? É, ele já guarda algumas senhas minhas aqui, mas eu vou então é, acessar agora o swap, tá? Ele abriu essa página aqui para gente, para vocês não vai abrir preenchidinho como apareceu aquela hora para mim, é, e vocês vão colocar as suas credenciais. Então, qual é o meu é, usuário? O meu usuário é o prontuário que veio aqui nesse meio de matrícula. Certo? Usuário é o prontuário. A senha qual é? É essa que eu acabei de definir. Certo? Coloquei elas ali. Vou clicar aqui para eu acessar. Lembrem, vocês não são mais usuários externos. Não cliquem nisso, nessa caixinha. A maioria das pessoas que a gente precisa atender é porque acabam clicando nessa caixinha. Não cliquem. pois o usuário, pois a senha, acessar. Acessou. Se vocês quiserem salvar, vocês podem salvar. A primeira vez que a gente acessa, acontece só na primeira vez, tá? Ele traz aqui para gente o termo de uso e responsabilidade para usar o swap. Vocês têm que rodar, ler o texto todo, tá? Roda até o final. Quando rodou até o final, ele permite que você clique aqui, li e concordo com o texto. Se não rodar até o final, ele não permite, então tem que rodar até o final, tem que ler tudo. E clica, marcou, ficou azulzinho, clica em avançar. Pronto, já posso utilizar o Swap. É, aqui tem um menu com as informações, né? E aqui tem as nossas informações é, iniciais. Então tem aqui, ó. Isso aqui a gente pede encarecidamente que vocês respondam. É um questionário de caracterização socioeconômica. São informações pessoais suas, que são as informações que vão alimentar as estatísticas do governo é a partir deste questionário que a gente vai responder as informações que o governo solicita para a gente, tá? Então, por favor, peço que encarecidamente respondam, é rapidinho são algumas informações de caráter pessoal, caráter é, socioeconômico, certo? É... Esses daqui é, vocês como cursos de extensão é, não devem clicar nesses dois aqui, tá? Não precisa prestar atenção nisso. Aqui a gente tem as últimas notícias do nosso site, certo? Tem um calendário, tem mais informações. Vocês podem é, ficar à vontade para procurar as informações aqui. Eu vou abrir o, o menu lateral aqui para mostrar que se eu clicar em ensino, clicar em boletins, eu consigo ver as informações do curso em que eu estou cadastrado, que eu estou matriculado, certo? O curso aqui é fotografia digital, no caso de vocês vai ser o curso em que vocês estiverem matriculados, certo? É, tem aqui quantas horas tem o curso, quanto que eu já frequentei, quanto que eu não frequentei, como ainda não, não, não marcou nada, né? Eu não frequentei nenhuma aula, o curso não começou. E aqui a gente vai vendo, aqui vai ter as notas de vocês, certo? Então tem todas essas informações, vocês podem passear aqui também. Se eu quiser algum documento, eu vou aqui, ó, documento, histórico parcial, declaração de matrícula. É só eu clicar em cima que ele vai gerar o documento automático para mim, já com uma assinatura digital, né? a verificação digital das informações, certo? Está aqui, ó. o documento foi emitido pelo SWAP para comprovar a autenticidade. Acesse esse este link com o código de autenticação tá, para conferir os dados, certo? Então aqui eu tenho um atestado de matrícula, lembrando que esse CPF aqui podem ficar tranquilos é um CPF inventado, tá? Ele não, não tô vazando dado de ninguém neste neste momento, certo? Beleza. Esse então é o nosso primeiro sistema, é o sistema SWAP, o sistema de informações. Perfeito. Qual é o outro sistema? O outro sistema que a gente tem é o sistema Moodle, certo? O swap a gente já mostrou. Vou mostrar agora o Moodle, correto? Para acessar o Moodle, eu vou acessar o seguinte endereço. ead.cpv.ifsp.edu.br nossa, é uma sigla muito grande, eu não vou lembrar. Então, você entra lá no nosso site do Instituto Federal Campus Capivari, na página inicial dele, a gente tem o um link tanto para o Moodle quanto para o Swap, tá? Tá aqui, ó. Moodle, se eu clicar aqui vai abrir o Moodle, se eu clicar aqui vai abrir o Swap, certo? O Moodle é este sitezinho aqui que está demorando um pouquinho para abrir, mas é... Pelo meu computador, ele geralmente não é tão demorado assim, tá? Tá aqui. Como eu faço para entrar no Moodle? Eu não vou clicar aqui e não vou escrever nada nessas, nesse campinho com o botão azul. Eu vou trabalhar com o botão verde. Lembra que a gente já fez a, o, o primeiro acesso com o swap? Eu só consigo acessar o Moodle se eu já tiver... Me inscrito no swap do IFSP Então eu vou ter que clicar aqui para acessar com o swap Certo? Cliquei aqui Ele vai carregar um pouquinho Vai abrir aquela página de, de identificação pelo swap Ah, nesse caso ele não abriu porque eu já estava logado Certo? A carinha do mudou é essa aqui os cursos acessados recentemente no caso de vocês vai estar só o curso que vocês têm permissão para acessar certo no meu caso tem tem mais porque eu estava é, logado já eu vou sair dessa desse login para entrar justamente com esse com o, o login que eu acabei de inventar com a senha que eu acabei de inventar certo então se eu ponho para sair ele vem para a tela do swap e eu vou colocar aqui aquele login que é, eu inventei agora. Então, a hora que eu clicar lá naquele botãozinho verde para acessar o mudo com o IFSP Swap, não clico no azul, clico no verde, ele vai abrir essa mesma tela aqui, certo? Eu venho de novo e coloco a minha senha de acesso que eu criei agora há pouco. Não clico em usuário externo e clico em acessar correto ah, perdão ele acessou o swap eu vou de novo ao mudo ead.cpv.ifsp.edu.br vai de novo demorar um pouquinho não, foi rápido, então vou clicar aqui lembrem, nada mexo aqui só clico aqui como eu estou logado no swap com é, é, este personagem aqui, né? esse login aqui, ele vai carregar as informações pertinentes a esta pessoa. E está aqui. No caso aqui vai ficar em branco o curso de acessado recentemente, porque eu não acessei nenhum. Né? Mas é, no caso de vocês vai tá estar os cursos que vocês já acessaram. Tem várias informações aqui, vocês podem é, participar das bibliotecas que é, com as quais a gente tem contrato, né? vocês podem acessar, se tiverem dúvida, é, chama a gente, manda e-mail para a gente, certo? Aqui tem de novo as últimas informações, vocês vão, vão poder passear aqui e é nesse ambiente que, vai, que estarão as informações dos cursos que vocês estão fazendo, certo? Então, só para retomar, primeiro vocês têm que achar no seu e-mail aquele aquela mensagem enviada automática pelo, no, pelo nosso sistema, SWAP, para vocês verem o, o, seu, a sua, o seu prontuário de matrícula, lembra? Daí vocês clicam aqui, fazem a solicitação de senha, eles vão vai enviar um outro e-mail para vocês, vocês clicam, cria sua senha, vai no, no SWAP, passeia pelo SWAP, Abre o Moodle, o Moodle é onde vai estar as informações do curso, o Moodle é a nossa sala de aula, o Swap é a nossa secretaria, vamos dizer assim, onde estão os documentos, certo? Acho que dessa parte ficou bem explicado, mas se tiver dúvida, vocês chamam a gente, tá? Pelo e-mail, que eu já vou passar daqui a pouquinho, vou só... Carregar aqui de novo a minha apresentação para ver as demais informações que eu preciso passar para vocês. Ah, lembra que eu falei que tem um e-mail que precisa ser desconsiderado? Vai ser um e-mail escrito assim, ó. É, senha para uso de, de, do Wi-Fi ou da internet. E está escrito lá, logo na primeira linha. Está escrito assim, é, desconsidere esse e-mail se você não for presencialmente ao campus. Então, é que o nosso sistema ele dispara esse e-mail para todas as pessoas que estão matriculadas no nosso campus. É, mas essa informação específica, deste e-mail específico, não é nenhum desses que eu mostrei para vocês, tá? É um outro e-mail que vai estar tá lá escrito. Se você é, não for presencialmente ao campus, se você está matriculado nos cursos de extensão, que é o caso de todos os cursos que a gente está falando aqui hoje, é, desconsidere esse e-mail, é só colocar para a lixeira, certo? Ou deixar passar. É, porque se vocês clicar lá, vocês vão acabar gerando informação desnecessária no nosso site e vocês vão criar... É, vai ser um trabalho à toa, porque não vai servir de nada para vocês, certo? Então, aquele e-mail que tem a informação, desconsidere esse e-mail. Caso você não for presencialmente ao campus, vocês realmente devem desconsiderar, certo? E em alguns casos, antes de receber esses e-mails de matrícula, vocês podem receber um e-mail meu, Gustavo, ou da Camila, que é a servidora que trabalha comigo na coordenadoria de extensão, pedindo para que vocês é, confirmem o seu CPF, confirmem a, a sua data de nascimento, porque são informações que a gente percebe que vocês preencheram de forma errada naquele formulário de inscrição lá atrás. Então, se vocês não responderem esse e-mail que a gente manda para vocês, é com o nome Gustavo, com o nome Camila, tá? Vai estar tá bem explicadinho ali. É, se vocês não responderem esse e-mail, é... a gente não consegue fazer a matrícula de vocês, mas prestem atenção, nosso e-mail é um e-mail do Instituto Federal, então vai estar tá lá, arrobaifsp.edu.br, tá? É... Não caiam em golpes aí, é... não passem as informações, é... caso... caso não sejam e-mails que vocês confiem, né? Então, sobre matrícula, sobre e-mail, é isso. A gente vai clicar no e-mail do Swap para a gente fazer a nossa matrícula, para a gente ver as nossas informações necessárias para acessar o Swap, para a gente trocar a nossa senha e criar a nossa senha. A gente vai desconsiderar o e-mail que fala das senhas presenciais, né? do Wi-Fi, as coisas que vocês vão usar no Campus Capivari, mas no caso de vocês, como estão à distância não vão utilizar no campus. Me desculpe se estou sendo repetitivo para alguns, mas é que é para ficar bem explicadinho, porque em experiências anteriores a gente já teve casos de, de ficar é, precisando responder várias e várias vezes é, essas informações. E respondam os e-mails, caso vocês é, recebam algum e-mail do Gustavo ou da Camila, solicitando informações pessoais. Tá? É, tutorial de acesso, eu já... Trouxe para vocês o Swap e o Moodle, já mostrei como que a gente acessa cada um deles, mas se ficarem em dúvidas, podem chamar a gente por e-mail. E o nosso e-mail é esse, cx.cpv.ifsp.edu.br. certo? Todas as informações que vocês precisarem dos cursos de extensão ou das atividades de extensão do Campus Capivari, vocês devem caminhar para esse e-mail, é o único... É, é, é o único canal que a gente tem por enquanto com vocês, tá? Então fica aí, anotem, é importante. Beleza? Bom, o que eu tinha para dizer por enquanto era isso. É, repito, reitero que sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de estudar. É uma instituição pública, gratuita, com muita qualidade. É, aproveitem os cursos, que seja um aprendizado muito importante, tanto para a carreira de vocês, quanto para a vida pessoal de vocês, que vocês façam um network no, no grupo, nos fóruns de, de conversa, que vocês é, conheçam pessoas que trabalham nas áreas de vocês, que vocês se desenvolvam juntos. É, caso vocês não possam participar mais do curso, frequentei duas, três aulas e vi que não vou conseguir acompanhar, manda um e-mail para cx.cpv.br, manda um e-mail para a gente e fala, ó, não vou conseguir acompanhar, preciso que cancele, a gente cancela, não tem problema nenhum. Se vocês não mandarem esse e-mail para cancelar, vocês ficam impedidos de participar nas próximas edições, igual eu mostrei lá no comecinho, certo? Acho que a gente passou por tudo, é... espero realmente que aproveitem, fico muito feliz pelo, pelo número de candidatos que a gente teve, é, e é isso, a gente fica à disposição, o Instituto Federal é, é, é público, é de vocês, então aproveitem, se puderem dar uma passadinha por aqui, passam, mas tragam um comprovante de vacina, passem, né, mas tragam um comprovante de vacina, é, e é isso, se cuidem, estudem e boa sorte aí para todo mundo. Obrigado, gente, e até mais.